Por toda a minha vida, ó oh, Senhor te louva. Ave fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tanto. Amigos, o que você vai fazer? Eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão Sentir as batidas do seu coração Eu oro por você Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Um novo amanhã Chegar, nós vamos poder nos encontrar para agradecer. Ele para nos salvar De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está indo e o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Amigie, A porta do teu e fecha a porta do teu quarto e ora, fecha a porta do teu quarto e ora, fecha a porta do teu quarto e ora. As tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias. Sou o teu... Chego nas horas sou a porta do teu quarto e olha Vejo a porta do teu quarto e olha Falo contigo nas horas amargas Falo contigo, sou o teu amor Falo contigo nas horas de angústias. Sou o Em tua frente, raio, oh, a tua vitória. Para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá Posso ser provado para ser Estou que eu encontro paz. O vento da aflição, Que quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse em minha alma e acalme a tempestade que agita o meu coração Cesinha do Brasil. Showing sure, me. estou lá.